Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. André Luiz Reseck, Dorival de Almeida, Júnior, existo. existo, João Roberto Minaré, José Francisco Abraão Mizeara, Luiz Carlos Anastácio, presente, Olímpio Jorge Nabem, Oswaldo Cael, Otávio Os Garcia, Paulo Henrique Corrêa, Sebastião Rodrigues Oliveira. Havendo número regimental, vamos iniciar solicitação. Havendo número legal, invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberto os tra trabalhos solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional. Esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus tem sonhos, lindos campos Tem mais flores, nossos nossos Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata. O vereador Cael solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental, coloque em votação, se concorda, permaneça como estão, se contrário, se manifesta. Aprovado a ata a dispensa da leitura da ata da sessão passada. Eu coloco em votação a ata da última sessão. Os que, os que concordam permaneçam com a missão, os contrários se manifestam aprovado por unanimidade a ata da última sessão anterior. Requerimento número 556, de 2005, Paulo Henrique Corrêa. Requer licença da sessão ordinária a realizar-se nessa data por motivo de doença. Paulo Henrique Correia, vereador a esta Câmara Municipal, vem muito respeitosamente a presença de vossa excelência, com fundamento no inciso 1 do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, inciso 1 do artigo 110 do Regimento Interno, requerer licença de suas funções, legislativa nesta data em que será realizada a sessão ordinária. Por motivo de doença, conforme competente atestado, o médico anexo, o atestado se encontra na casa. Eu coloco em votação... O requerimento, vereadores concordo concorda, permaneça com as condições se manifesta, aprovado por unanimidade. Estando presente o suplente do Paulo Corrêa, Jair Soara Bispo, eu solicito que ocupe a mesa do vereador dentro do penário. Senhores vereadores, encontro à disposição dos senhores o relatório da assistência social da casa, Sobre as atividades envolvidas no período de dois a trinta e um de agosto de dois mil e cinco. Convite da secretaria. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Economia e Planejamento. Planejamento do Governo do Estado para audiência pública para elaboração do projeto de lei orçamentária anual. 2006 a realizar-se no dia 3 de setembro, às 9 horas, no IBT, na Rua 4, esquina da Avenida 13. Encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ministério da Saúde, convênio. Informamos a liberação de recursos financeiros da, do Fundo Nacional de Saúde. Encontra à disposição do senhor vereador na Secretaria da Casa. Ministério da Educação. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação conforme abaixo. Encontra-se na Secretaria à disposição dos senhores. Vereadores. Projeto de Lei número 072 se encontra na página de cumprimento. De autoria do senhor prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com as empresas brasileiras de correios e telégrafos para proporcionar atendimento aos serviços postais no distrito de Alberto Moreira. As, as comissões de Justiça e Redação finanças, orçamento e contas, urbanismo, serviços e obras públicas elaboraram os parecer favorável. O vereador Olimpio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem Oripinho. Ali, espera para aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe, pequenos com suas presenças no plenário, funcionários da Câmara. Senhor presidente, esse projeto que celebra um convênio entre a prefeitura e a empresa Correio de, de Telégrafos, eu confesso que venho acompanhando de perto esse trabalho Tivemos reuniões ao Alberto Moreira para viabilizar esse benefício, que eu acho de grande importância, uma vez que esse benefício já é, existe no distrito de Ibitu. De uma forma diferenciada, porque o Paulo, me parece, que, é, que faz esse trabalho lá no Ibitu, dando atendimento àquele pessoal desse importante trabalho que é as correspondências, é, o SEDEX, o trabalho é, de correio que é executado dentro do distrito rural de, de Ibitu e que agora temos a felicidade de poder estar implantando, se caso for aprovado, nessa casa, eu espero que sim, esse convênio com o distrito de Alberto Moreira. Já foi contactado lá as pessoas que irão trabalhar nesse projeto. É um, projeto, é um convênio que não vai, a prefeitura não vai gastar nada por isso, certo? Apenas vai ser pago um labore da empresa correios de Telegram para os funcionários que exerceram esse trabalho. Não foi feito sala, nenhum investimento, nada para poder é, fazer esse para existir esse convênio dentro do distrito. Então, eu entendo que tudo aquilo que foi beneficiar a população, e nós sabemos que o distrito rural que é muito esquecido dentro das administrações, quando se tem a oportunidade de poder resgatar ou ganhar algum benefício é, nesse NAIP, a gente fica feliz em poder estar participando e ajudando para que realmente isso seja implantado. Como outras coisas mais, como sempre é cobrado, e o distrito de Alberto Moreira, que agora realmente vai receber esse convênio, vai receber esse benefício, a gente espera que... É, isso vem de encontro com o um trabalho que foi feito entre a prefeitura, a empresa e a gente, nós, vereadores, a Câmara, para que esse benefício fosse implantado. Então, as minhas palavras é com relação que eu participei ativamente nesse projeto, indo várias vezes, reunindo várias vezes com os diretores do Correio, com o prefeito com a comunidade Alberto Moreira, foi feito um trabalho em cima disso, e eu espero que as coisas agora tendem a caminhar da melhor maneira possível. Muito obrigado, senhor Presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação o projeto de lei. O Sr. Voraz em com missão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação e a redação final na mesma sessão de hoje. É regimental, coloque em votação, se estão Os contrários se manifesta. Aprovado a solicitação do vereador. Está em discussão a redação final? Não havendo orador, está em votação. Estão, os favorados permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Onde é o meu aí? Ah, tá. é, é isso aí, no nacional? Que, que... Ah, é. Ah, é projeto de imagem do Brasil. É? É de Brasil. É o projeto de lei 073, de 2005. Continua na... No, na página de cumprimento. revoguem todos os seus termos da Lei número 3, a lei, desculpa, a Lei 3172, de 13 de dezembro de 2004 que autorizou a doação do terreno localizado na zona de uso verticificado Pinto Paixão, da empresa Lince Produtos Óticos Limitada. As comissões de justiça, redação, urbanismo, serviço e obras públicas elaboraram pareceres favoráveis. O vereador doutor Caiol solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei. Os que concordam permaneçam, estão os contrários se manifesta aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Existo solicita apreciação. Da redação final na mesma sessão é regimental, coloque em votação, se com As comissões, os contrários se manifesta. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Permanência em comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade o projeto de lei na sua redação final. Na ordem do dia, processo 2250, relatório ofício do serviço autônomo de água, esgoto e barritos, que encaminha balancete referente ao mês de maio de 2005, Esse, senhor, pela atenção dos senhores vereadores. Esse... Esse ofício, esse processo do SAI encontrava comigo, o outro também, o outro processo se encontra comigo, esse eu vou deixar para o plenário. Solicitei que fosse, contratei um técnico que fizesse levantamento técnico-administrativo, se encontra à minha disposição, aos ao interessados, senhores vereadores. Está em discussão? Está em votação. O senhor voraz permanece comissão, os se manifestam contra o voto do vereador Dr. Kiko e do vereador André Reseck. Aprovado contra o voto do vereador Kiko e do André Reseck. Requerimento 538/2005, autoria do vereador André Reseck, requer Oficiar a direção da Anatel e outros solicitando inclusão de barretos na relação das cidades que irão re receber orelhões comunitários adaptados para uso de portador de deficiência auditiva com vista ao ator que, que irá se pronunciar. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público que nos honra com a galeria... Eu já tinha apresentado dois requerimentos nesse sentido. O primeiro, a empresa telefônica mandou uma resposta meio sem sentido com o requerimento, foi aprovado um novo requerimento à empresa telefônica, e a empresa telefônica sequer respondeu o requerimento. Então, eu solicitei que se fizesse esse requerimento, e semana passada eu pedi vista só para esclarecer que está encaminhando agora para a Anatel, solicitando que a Anatel tome providências, Colocando que já foi duas vezes oficializada a telefônica e que, numa, a telefônica respondeu sem ler, o que não tinha nada a ver com o requerimento, e outra sequer respondeu para a Câmara Municipal de Barretos. Então, é no sentido de que coloque os telefones para deficientes auditivos em nossa cidade. Acabou. É só isso. Continue a discussão. Os acordados comissão, os contratos se manifestam, aprovado por unanimidade. O adentro... Eu coloco em votação o adendo do vereador André Rezeque. O que se concorda permaneça comissão, os contrários se manifesta. Aprovado com o adendo do vereador. Englobamento. O vereador solicita englobamento da matéria, o vereador doutor Cael, né? Senhores vereadores, eu vou proceder à leitura do requerimento. e indicações, aqueles que quiserem destaque, solicita, por favor. Olímpio Jorge... Desculpa. Requerimento 544, Olímpio Jorge Nabem. Destaque. Requerimento 545, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 546, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 547, Luiz Carlos Anastasio. Requerimento 548, Dr. Cael. Requerimento 549, André. Destaque. Requerimento 550, André. Requerimento 551, Mandioquinha. Requerimento 552, Paulo Henrique. Requerimento 553, Paulo Henrique. Requerimento 554, Paulo Henrique. Requerimento 557, existo. Requerimento 558, existo. Requerimento 559, existo. Requerimento 560, existo. Requerimento 561, Euripi... Requerimento 562, João Minaré... Requerimento 563, Otávio. Re indicação 344, Oripim. Indicação 345, Oripim. Indicação 346, Oripim. Indicação 347, Oripim. Indicação 348, Luiz Carlos Anastácio. Indicação 349, Mandioquinha. Indicação... 350, Mandioquinha. Indicação 351, existo. Indicação, indicação 352, existo. Indicação 353, Otávio Alves Garcia. O vereador João Alberto Minaré. Fez uma solicitação, eu coloco em votação, concordo, permaneço, contrário, se manifesta aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador João Alberto Minaré, requerimento 562. Senhor Presidente, colega vereadores, funcionário da casa, público aqui presente, a imprensa, eu queria fazer, tecer um rápido comentário aqui sobre este requerimento, que é um requerimento de voto e congratulações e aplausos ao senhor Ricardo Batista da Rocha, eu gostaria de explicar aqui para os meus colegas vereadores e o público aqui presente que em 1977, quando o meu nome foi submetido aos independentes para fazer parte do quadro dos associados, eu quero confessar que nem nesse dia eu fiquei tão emocionado quanto ontem. Ontem, eu confesso que eu senti uma emoção diferente. Quer dizer, uma coisa com pouco de exagero. Porque ontem foi realizada uma, a eleição no clube, e essa eleição que foi realizada ontem só tinha uma vaga e 11 candidatos. E todas pessoas qualificadas, pessoas que tinham condições de assumir essa vaga. Mas, existiu naquele, naquele transcorrer da eleição, do, do, depois que terminou a Assembleia, aquela, aquele aqueles zum, -zum de, de já ganhou, porque tinha uma certa tendência que o candidato favorito era o candidato tendencioso, não me, não me, não me disseram isso, mas eu percebi que era o candidato que tinha uma tendência com a diretoria do clube. E o meu candidato, na verdade, é o Ricardinho, que a gente chama ele de Bodinho, é o apelido dele, eu era o meu candidato. E eu comecei a fazer um trabalho, aquele trabalho que a gente chama trabalho mineiro, trabalho silencioso, trabalho de pé, de orelha, né não é, bispo? E pedi voto para aquelas pessoas que eu já havia votado no passado porque eu sou um veterano dentro do clube. E se a gente for analisar a história do clube, eu tenho eu fiz muito favor, votei em muita gente. E queria citar um exemplo aqui, quando eu pedi voto para um amigo, eu vou dizer o nome dele aqui, que não tem nada demais eu cheguei nesse amigo meu e perguntei, sí, você já tem candidato para votar aqui no clube hoje? Ele falou, não, não tenho, João. não pensei. Eu falei, você não quer votar no meu candidato, no Ricardo Batista da Rocha? ele disse, me dá uma caneta e um papel que eu quero escrever o nome dele para não esquecer. Certo? Eu quero escrever o nome dele para não esquecer. E essa pessoa eu quero citar, faço questão de dizer o nome dela. É o Nenê Daya. O Nenê Daya disse para mim, João, você é uma pessoa que eu preciso fazer alguma coisa para compensar tudo o que você fez por mim. Se eu tenho um título de cidadania, foi você que me deu. Graças aos vereadores dessa casa, que foi aprovado por unanimidade, e eu fiquei muito feliz. E comecei, já tinha feito o um trabalho, e sentei e comecei a ouvir. né Então, a pessoa, o presidente, aqueles que estavam apresentando falavam, o presidente falava. E teve um determinado momento, quando foi dizer o nome do Ricardo, a pessoa, que eu não vou dizer o nome que estava, não estava apresentando, mas estava comentando sobre os candidatos, porque a apresentação era feita para aquilo por outra pessoa, que estava fazendo a proposta. Essa pessoa disse o seguinte, olha, esse rapaz, ele é um rapaz muito bom, é um rapaz muito honesto, de uma família boa, só que talvez hoje não seria a vez dele. Ele vai trabalhar mais um pouco e a vez dele poderá chegar. E a gente fica ouvindo isso, e dá um mal-estar, dá um mal-estar, porque é o candidato que está torcendo. Enfim, e começou a apuração começou por a ação e a gente ficou por isso que é uma parte existe Vossa Excelência tem a parte é importante frisar para que os novos pares os nossos pares tenham conhecimento que houve uma alteração no estatuto do clube o ano passado em que se limitou o número de sócios a 100 E ontem estava em jogo a última vaga, a centésima. Daqui para frente, só para entrar no clube, precisa morrer alguém. Verdade. Um absurdo, mas foi aprovado isso. Eu gostaria de pedir uma parte para destacar efetivamente o trabalho do nosso companheiro João Minaré, que foi determinante. Primeiro, porque eram 11 fortíssimos candidatos, todas pessoas íntegras, capacitadas para ser independente. Segundo, que é uma coisa muito delicada fazer uma opção. Se bem que podia se votar nos 11, mas alguém se expor para pedir voto para alguém, ainda mais tendo cargo público, como nós dois, não é, vossa Excelência? É uma coisa que... Requer muita coragem, está certo? E Vossa Excelência teve essa coragem sem problema nenhum, e muito pelo contrário, é, defendeu o nome do, do Ricardo, defendeu bravamente durante toda a festa, durante todo esse percurso até a Assembleia de ontem, e eu quero parabenizá-lo por esse empenho e pela pessoa que o senhor indicou que eu sempre, quando votei em alguém para fazer parte do clube, eu sempre ouvi isso de um veterano e nunca mais esqueci. Se você vai votar em alguém para fazer parte do clube, leve sempre em consideração se ele tem capacidade para ser um futuro presidente. E o Ricardo demonstrou isso e passou essa confiança para todos. Primeiro, pela sua humildade e, segundo, pela sua perseverança. Porque não é fácil você correr 99 pessoas num micro microcosmos micro tão complicado como é os independentes e pedir o voto de um por um. Né? E o Ricardo conseguiu esse feito. Junto, é, é claro, que com todo o esforço e o empenho de Vossa Senhoria. E o senhor provocou ontem uma grande surpresa. Mais uma surpresa positiva na Assembleia dos Independentes. Meus parabéns. Agora é só quando morrer alguém. Olha, eu queria dizer que ontem lá eu fui chamado, atenção, entre aspas, de um amigo, companheiro independente, que diz o seguinte naquele momento, vereador, você se expõe muito, você não, não, acho que, eu quis dizer que eu não deveria fazer aquilo. Qual foi a minha resposta? Eu disse, eu não dou conta de ser um homem diferente. Isso não é só para ajudar uma pessoa que eu tenho carinho, poderia ser o Ricardo, poderia ser outro, mas como para deputado, prefeito, entendeu? as pessoas que eu fiz política até hoje e apoiei, foi assim, com a alma e o coração. Eu não dou conta e nunca fiquei em cima de muro. Eu acho que o bom político é aquele que define. Porque se eu disser para o doutor Otávio, doutor Otávio, eu vou te ajudar na campanha, na próxima, que eu não, sou, não sei se eu vou ser candidato, ou bispo, ou outro que seja, eu vou honrar a minha palavra. Se eu prometer hoje, e faltar três anos, o dia que chegar os três anos, eu vou, eu vou honrar essa palavra minha. Com muito prazer. Então, eu acho que tem que ter sinceridade, porque as pessoas que eu apoiei, e eu acabei de dizer agora, para deputado, eh, federal, deputado estadual, né, são pessoas que eu não decepcionei. Eu não decepcionei porque eu assumi um compromisso. Eu acho que quando o homem assume um compromisso, ele tem que cumprir aquele compromisso. E ontem não foi diferente. Nem no dia da minha eleição, que eu fui eleito por unanimidade, foi uma, uma coisa rara, certo? Eu tive aquela sensação de, de, de tanta felicidade. E nós ligamos para ele, eu estava assim muito... A pessoa fica né, inquieta, ele não, não, não, não pôde ficar até lá, porque ele queria ficar com a família. Oh, você vem aqui que você, você ganhou, não acreditou. Foi uma diferença pequena, porque, na verdade, sempre é pequena a diferença lá dentro. Foi três votos. Então, eu, eu gostaria de, que ficasse registrado em ata, e trazer essa notícia, que é uma notícia, eu, me, eu considero uma notícia auspiciosa, uma notícia boa para a cidade e boa para o clube. Porque se o clube hoje é um clube que promove a maior festa do peão de boiadeiro, é porque o clube tem pessoas competentes. E eu queria dizer que eu faço parte desse pessoal competente, porque eu entrei no clube em 1977. E quando entra pessoas, assim, do Naipo, do, do Ricardo, e de outros que entraram, a gente fica feliz, porque a gente sabe que o intuito daquela pessoa que está assumindo aquela responsabilidade é de ajudar e de trabalhar. Então, são essas as minhas considerações aqui nessa tribuna, na noite de hoje. Muito obrigado. Vossa Excelência, senhor Vereador, é um excelente vereador, um excelente cabo eleitoral. Está então, de parabéns, Vossa Excelência, pelo apoio manifesto. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovado por unanimidade. Qual é agora? Na sequência, requerimentos e indicações do vereador Euripinho. Com a palavra, o proponente da matéria por três minutos. Dois. Senhor presidente, senhores vereadores, em nome da munícipe Isabel, quero cumprimentar todos presentes no plenário e fazer um comentário a respeito dos meus requerimentos e indicações. Como disse meu caro colega bispo, que é um grande prazer que você está aí com a gente hoje, participando, e você que é um vereador atuante, um amigo, companheiro, disse desse requerimento com relação ao bairro Jardim Caixara. Passa gestão, vai gestão e a gente sabe que o Jardim Caiçara hoje, tem muitas chacras lá, são utilizadas para festas é, e nada tem sido feito por aquele local. Quando se fala em, em pavimentar, quando se fala em alargar as ruas, que com as casas que lá existem, uma vez que o... o tamanho existente para poder alargar as ruas, vai entrar nas propriedades e isso tem que ser desapropriado, e é, um, é um trabalho muito sério que existe naquele local. Bom, não pode pavimentar, então, pelo menos, dê constante é, tratamento ao leito carroçável, que eu acho que ali é um lugar que necessita, porque são ruas pequenas e existe uma dificuldade muito grande de transitar no local. Então, esse requerimento vai perguntar ao prefeito, ao secretário de obra, se tem algum projeto para o Jardim Caiçara e, tendo a resposta, a gente vai comunicar à imprensa e todos aqueles interessados que tanto nos cobram em relação a esse benefício. E, com relação, senhor presidente, a cidade realmente ganhou muitos semáforos e a gente aqui um, é, cobramos muito da administração, principalmente do secretário de Trânsito, o Eloy, para que é, estude a possibilidade de muitos locais onde há necessidade de se implantar semáforos, mudar a sinalização, estudar essa, essa mudança da sinalização da 16, a mudança da 5 com a 7, muitas coisas estão gerando muita dúvida, e o pessoal realmente quer uma explicação se isso aí realmente vai vingar ou não, mas a minha preocupação maior aqui está sendo com a Cristiane de Carvalho. A Avenida 27, a principal da Cristiane de Carvalho, é um local que eu quero até, no meu requerimento, que colocasse o índice de acidente que existe naquele local. Já várias vidas é, já se foram, é, é, principalmente porque sabemos que o fluxo de veículos naquele local é grande, e por ser um, um, um, um pequeno, quando se passa um ônibus, doutor Kiko, não se vê o outro lado, o que vem, o que não vem. Os acidentes lá são constantes. Então, eu acho que tem que estudar, tem que se fazer alguma coisa, colocar uma lombada lá num determinado setor, mas eu acho que lá não vai resolver. Então, a minha preocupação maior na Cristiane de Carvalho, na Avenida 27, principalmente um bairro populoso, e há necessidade de se estudar, uma forma de amenizar para que mais vidas não se vão, né? e para que a gente possa realmente cuidar da nossa população, como sempre temos, temos feito aqui na Câmara, através do nosso agrepentro, através de algumas benfeitorias que foram feitas, semáforo ali no, na Messias Gonçalves, com a Maiba Tomé, 9 de julho com a Maiba Tomé, na Rua 30, a Mandioquinha pediu com a 43, eu pedi com a 28 e 43, são benefícios que hoje estão, mas que a gente nem é lembrado, porque nós vereadores cobramos, falamos com o secretário, passamos para ele a visão que a gente vê, e a população nos cobra isso. Mas quando o tal benefício chega, pouco se divulga, então a gente faz esse trabalho para poder estar tá divulgando à população, que é a nossa preocupação realmente, como munícipe e vereador, é poder fazer o melhor para a nossa cidade. E, senhor presidente, com relação aos feirantes, esse, esse, esse requerimento, a gente viu aí uma luta constante na nossa cidade com relação às aberturas do supermercado, do comércio, e no final sabemos que existe uma lei federal que ampara, e hoje a gente vê todos os mercados é, com liberdade de se abrir aos domingos feriados. Bom, e aí, o que, que tem a ver com os feirantes? Olha, os feirantes que pagam seus impostos, taxa, as mercearias, os barzinhos, ficaram muito prejudicados com isso, embora sabemos que não tem como reverter a situação. A minha preocupação maior é o seguinte, que dê um incentivo a essa classe tão sofrível, que presta um relevante serviço para a nossa cidade, para a população, durante os domingos, durante as feiras de quarta, de sexta, nos locais onde são determinados, e sabemos que se paga um imposto caríssimo e talvez não se tenha um retorno necessário. E vimos isso através do Mercadão, onde se tentou implantar lá, Miniceasa, mas até agora acho que a coisa não vingou. Então, a minha preocupação com esse requerimento, pedindo se a prefeitura pode olhar com carinho o valor dos impostos cobrados por essa classe de feirantes, porque entendemos que eles ficaram muito prejudicados com essas mudanças que tiveram e, e sabemos que eles realmente, todas as vezes, quando a gente vai comer um pastelzinho ou dá uma passadinha na feira, nos cobram e ganha o seu dinheirinho ali numa luta danada e eu acho que tem que rever essa situação. Já o outro, a outra indicação, senhor presidente, é com relação aos funcionários públicos. Tanto se fala do funcionário público e agora tão esquecido, municipal principalmente, Sabemos que o salário, salário do, do, dos funcionários não é condizente com a realidade. E cada vez que se aumenta o salário mínimo, o salário do funcionário público se achata mais. E eu sou funcionário público também, sei, federal, o tanto que eu sofro com isso. E hoje a gente fica aí defasado anos e anos. E o funcionário público, estou pedindo aqui uma indicação que, num caso de falecimento de familiares ou até de funcionário, que seja não cobrar as taxas lá do velório municipal. Eu sei que... Depende... É, porque nós sabemos que a promoção social... É, a promoção social já faz esse trabalho com relação aos munícipes. Mas isso não é bem divulgado, doutor Cael. Sabemos que muitas pessoas carentes até desconhecem de tal benefício. Chega lá, paga o seu suor, dinheirinho, e tem que dar cheque pré-datado quando tem que fazer alguma mudança no túmulo colocar Algum, algumas gavetas, aquelas coisas todas, e aí, num caso, é, o velório fica muito caro, além da dor de ter perdido um ente querido, fica pior o que vai ficar pela frente. Então, sabemos que isso aí tem que ser, tem que ser divulgado. E, às vezes, o funcionário público está aí uma indicação para que possa ser estudado. Não que ele seja diferente dos outros, mas... Como se trata da prefeitura, e isso pode ser feito um trabalho, dentro da promoção e dentro até dos funcionários públicos, a gente está solicitando esse benefício. E, para finalizar, senhor presidente, a última indicação é com relação... Muito se falou nessa casa, até na semana passada, com relação aos deficientes físicos. Sabemos que há um, há uma, uma, um trabalho incessante para poder qualificar, para poder trazer e tratar esses deficientes, o físico, o auditivo, é, de uma forma igualitária, uma forma que não possa fazer um tratamento diferenciado com um ou com o outro. E o que eu vejo, muitas das vezes, é que muitos deficientes físicos que recebem um benefício, às vezes, preferem não correr o risco de ir para o mercado de trabalho e perder o seu benefício, Muitos casos, e existe isso, já foi feito um estudo a respeito disso, do que talvez é, é, segurar aquilo que ele já tem garantido, que é o seu salário mínimo, que é o benefício que se paga para um deficiente. Mas a minha preocupação maior, não é isso, a minha preocupação maior nessa indicação é qualificar esses deficientes. De que forma? Os, os portadores de deficiência, que nós sabemos que são muitos que têm na nossa cidade, é qualificar eles através de um estudo visando a criação. É, por exemplo, você vai colocar, qualificar, é, colocar um deficiente hoje é, numa mandu, ele tem que ter um curso de informática, além de adequar o local de trabalho, para que essa pessoa possa chegar até lá. Então, gente, o que eu vou falar para vocês é um estudo que tem sido feito, e eu tenho noção do que acontece. O deficiente físico, ele defronta, em muitos casos, porque quando se fala da contratação de um deficiente, a preferência geralmente é mais pelo auditivo, sem preconceito, porque o deficiente auditivo, você não tem que adequar ambiente de trabalho nenhum para eles. O que tiver, ele dá conta. Já deficiente físico, sim. Uma empresa onde não tem o local, banheiro adequado, sala adequada, rampa adequada para poder ele chegar até o local de trabalho. Existe realmente um trabalho que nós vamos fazer na casa, estamos fazendo, para poder realmente começar a mudar essa, essa, é, essa maneira de pensar, onde as pessoas encontram dificuldade para poder estar tá contratando no mercado de trabalho o deficiente físico, tanto o auditivo como o físico. Agora, nós esperamos, sim, com esse trabalho, através agora que foi votado recentemente, teve... O, a votação. Hã? O con, é, o, o, do concurso público de 5 para 10, do conselho também, que já agora já é prático, né? Então eu acho que tudo indica que as coisas vão caminhando e, à medida possível, e hoje eu vi uma matéria na televisão, doutor, é, com relação à a, a mãe falando que quando ela não sabia comunicar com, com a filha através de sinais, ela percebia na filha. Realmente, um comportamento agressivo, ela ficou, não conseguia comunicar, falar com a mãe aquilo, e a mãe não entendia, às vezes, determinados momentos o que ela queria transmitir. E através dos sinais, as coisas mudou muito. Então, eu acho que as coisas, a globalização, a forma como tem sido tratado esses esses casos, como do idoso, como da terceira idade, a gente tem é, plena certeza que a gente vai caminhar é, muitos projetos relacionado a esse assunto e as coisas vão caminhar cada vez mais no sentido de, dessas pessoas serem realmente tratadas e é, sem diferenciação nenhuma, porque elas realmente são seres humanos iguais a gente e têm qualificação tão melhor e tão igual quanto nós. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, estão em votação os requerimentos e indicações do vereador Euripinho. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovados por unanimidade. Na sequência, requerimentos e indicações do vereador André Luiz Rezec. Estão em discussão. E o do vereador Paulo Roberto. Paulo Henrique. Vossa Excelência também, também quer vista dele? O vereador Oswaldo Cael solicita a vista dos requerimentos 549, 550 e 553. É regimental, eu indago as lideranças se pretendem discuti-lo. Não, está em votação o requerimento do vereador. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que rejeitam, que se manifestem, é aprovado. Aprovados por unanimidade. Na sequência, requerimento 551, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam com os termos do presente requerimento permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, é aprovado por unanimidade. Na sequência, requerimento 557, Indicação 351 do vereador Existo, Hélio Fernandes César. Em discussão com a palavra o proponente. Senhor Presidente, nobres pares, público presente, imprensa e nossos funcionários, muito boa noite. Obrigado. Acabou? Senhor Presidente, os requerimentos apresentados por mim hoje. É, tem o objetivo, primeiro, de oficiar a companhia telefônica, é, solicitando informações sobre as linhas de telefone residencial do conjunto habitacional Zé Faleiros de Almeida, que ainda não foi atendido, é o conjunto dos predinhos novos, e que ainda não foi atendido é, nos pedidos que ali ocorreram. Nós gostaríamos de ter uma posição da telefônica, uma coisa que já lembrada pelo nobre companheiro André Rezek, que essa companhia está faltando com o seu dever para com a população, para com o consumidor brasileiro, barretense, paulista e etc. Não é? é um caso típico de privatização que não deu certo, que não deu em nada. Fez muitas marolas, houveram muitas denúncias na ocasião da privatização que acabaram não sendo apuradas. E o que, que o povo brasileiro ganhou com isso? tá certo? Essa dificuldade imensa de, de obter informações e etc. Bom, a outra, o outro requerimento é endereçado ao seu prefeito municipal, solicitando que ele e seu departamento de marketing desenvolva algum tipo de prospecto em que é, se informe a população usuária dos bancos de barretos da forma que foi prevista por essa casa e decretada pelo senhor prefeito, de como a população pode reclamar quando ultrapassar o seu tempo é, nas filas, na espera, nas filas dos bancos. Então, tem uma lei aprovada, tem uma regulamentação feita, ela prevê que o PROCON é o local onde a população vai poder questionar o atraso do banco para com ele, só que a população, principalmente a mais humilde, que não tem acesso aos jornais e às rádios, precisa ser informada disso. Então, o que eu solicito é que o senhor prefeito dê o máximo de publicidade para que isso possa valer. Pois não, nobre vereador bispo. Água, e um sanitário para aquelas pessoas mais humildes, mais pobres, que é as pessoas que vão no banco, que têm dinheiro, ele chega e bate na costa do gerente, bate na costa do funcionário, que você foi bancário há muito tempo, você sabe disso. E aquela pessoa tem um acesso livre ali. Aquela pessoa humilde não tem acesso livre. Então, você, eu quero parabenizar você, você está de parabéns, e, e, e você está certinho pedindo isso aí. Parabéns para você. Prezado vereador bispo, quero dizer que acompanhei, a, na época, a sua luta e o seu pedido, que na, naquela ocasião não foi atendido, foi até motivo de chacota, porém que tinha tudo a ver. E quero dizer para o senhor que a maioria dos bancos instalados em Barretos, hoje, já, se, já estão se adaptando para tudo aquilo que o senhor pediu em 1995. Falta, me, falta se não me, me falha a memória, é, o Banco do Brasil e a nossa Caixa, que já estão providenciando esse tipo de atendimento à população. Senhor presidente, gostaria também de... É, foi motivo de um requerimento meu, e eu gostaria de destacar aqui hoje na tribuna dessa casa, votos de congra congratulações e aplausos ao Grupo Minerva. O jornal Valor, que é um jornal dedicado à economia, e que é de uma, uma joia entre o Globo e a Folha de São Paulo, e é um dos jornais mais importantes, uma referência de economia no Brasil, diariamente, para, principalmente para os grandes executivos, fez uma, editou uma revista especial é, apontando as mil maiores empresas brasileiras. E, para nosso orgulho, eu digo isso não só para mim, mas eu sei que para todos os vereadores e todos os barretenses, a, o nosso frigorífico Minerva, Está muito bem colocado entre as mil maiores empresas brasileiras. Então, nós não podíamos deixar de passar essa, essa oportunidade de cumprimentar a família Vilela de Queiroz, que são os sócios proprietários do Frigorífico Minerva, e dizer que nós temos orgulho que essa empresa esteja estabelecida em Barretos, que esteja sediada em Barretos. É uma empresa que hoje já dá 4 mil empregos em todas as suas unidades. Me parece que mais de 1.500 só aqui em Barretos. Dois. 2 mil, mil. empregos só aqui em Barretos. É, uma, é a quarta maior exportadora de carne do país, vende para mais de 90 países e ajuda muito a arrecadação de CMS de Barretos com essa exportação. Me parece a se confirmar que as exportações do frigorífico Minerva são responsáveis por 40% da, do repasse eh, federal, não do ICMS, mas do repasse federal que Barretos recebe, graças a essa exportação. Isso tudo deve-se à dedicação e à tenacidade de seus proprietários e também de seus funcionários, que nós não podemos esquecer nesse momento. Então, não poderia esquecer... É, desta dessa efeméride, que foi a inclusão do frigorífico Minerva entre as mil maiores empresas brasileiras. E muito bem colocada, viu, doutor Doutor Cael, entre as 400 maiores empresas do Brasil. Então, faltou mais alguma coisa aqui para mim concluir. É, aí está o prospecto e que eu eu estou usando para substituir o nosso data show, né? é a questão da iluminação do conjunto Zé Faleiros de Almeida, pai, e também a questão da, da, daquele túnel que existe embaixo da rodovia, na Avenida, Avenida Olímpia, e que vai para o Santa Cecília. Ali o nobre vereador Bispo conhece bem, na época da chuva. É um problema sério, aquele é vive inundado. As pessoas têm uma enorme dificuldade de se dirigir até seus imóveis, as casas, algumas chacras que tem lá. E um trabalho preventivo da prefeitura. Aliás, que não fosse só ali, mas de, de se revisar todas as bocas de lobo, de barretos, todas as galerias, para que a gente evitasse problemas maiores no período de chuvas que se aproxima. Então, senhores vereadores, senhor presidente, agradeço muito pela atenção de todos vocês. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Se o orar permanece como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 563. Indicação 353, doutor Otávio Alves Garcia, em discussão. 563, 353. Pode levar. Você já foi? Então. Não, deve ter levado. Com a palavra o autor. Senhor presidente, eu peço o Vênia para falar aqui mesmo. Eu só queria dizer aos senhores pares... E principalmente ao meu amigo o vereador Cael, só com relação à indicação 353, que o doutor Cael fez uma indicação no sentido de restabelecer o leito carroçável da Rua 16. E nós aproveitamos e estamos pedindo ao seu prefeito que proceda os reparos nesse quadrilato compreendido entre a Rua 4 a Rua 16 e as avenidas 3 a 15, que é o único setor que prefeito nenhum olhou para aquele setor. Aliás, olharam para a retirada dos trilhos e deixou um inferno, uma parafernália de morcego, barata e rato que trafega por tudo onde é que retirou os trilhos. Mas naquele setor ali, a preocupação no sentido de restabelecer e dar uma prioridade melhor né? no leito carroçal de todas as ruas e as avenidas que compreende esse quadrilato, que acho que é de suma importância que aqueles moradores também pagam seus tributos e estão a merecer também a melhoria e o trânsito fluir melhor na cidade de Barretos. Esse era a justificativa, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade. Está em votação o reminiscente da matéria englobada. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro sem encerrar a presente sessão, desejando uma boa noite, uma boa semana aos senhores vereadores e aos nossos munícipes aqui presentes.